Muito bem. Vou apresentar aos ponentes do dia de hoje. disculpen mi portugués português, mas vou tentar apresentá-los em português. Paloma é uma mulher cis, nãe é, não é parteira profissional, treinada pelo programa de formação de parteiras da Associação de Parteiras do Texas, e certificada através do Registro Norte-Americano de Parteiras. Em 2007, ela praticou como partera comunitária atendendo partos domiciliares no Distrito Federal por 9 anos. Como cidadã brasileira e canadense, Paloma tem navegando pelas diferenças e semelhanças das práticas de parteria em diferentes ambientes e culturas. Ela é vice-presidenta da Reuna. Rede Pela humanizado do Pacto e Nascimento, desde 2017. Ela se juntou ao equipe de VIDM em 2021. Atualmente, ela está terminando sua graduação em, em saúde global na Universidade de Juro, donde, onde recebeu uma, uma bolsa de pesquisa para trabalhar como partidas tradicionais da Amazônia Brasileira. Socorro, Maria do Socorro Rodrigues, um, é uma parteira tradicional de terceira generalidade da comunidade ribeirina do Bacuri, do município de Tefe, na região de Altos silo, Silomoi. Ela é presidente da de Associação de Parteiras Tradicionais Algodão Rosso do Estado do Amazonas. Socorro e sua felicidade mãe têm sido ativas na defesa dos direitos das mulher, mulheres gestantes na sua região durante várias décadas. Desculpe uma vez mais, e a sala é tua, Paloma. Muito obrigada, Susana. muchas graças. thank you, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos e a todos, um, hello, uh, buenos dias, buenas tardes a todas e a todos, um, bueno, Entonces, vamos a empezar um, la presentación del día de hoy. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes para hacer esta presentación. Oi, eh, y ahí vamos a nossa nuestra presentación. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí podiendo hacer esta presentación sobre este trabajo. Primeiramente, yo eh, gostaria de começar aquí como a gente começa, em geral, as apresentações no Canadá, falando sobre as questões de território, mas eu gostaria de colocar também é, nessa questão do território e da relação com a colonialidade e os povos originários, a questão de posicionalidade, que é uma questão muito importante e relativa também a essa questão é, da decolonialidade, da nossa abordagem decolonial. Então, eu gostaria de me colocar como uma mulher cis, brasileira, é, naturalizada canadense. No Brasil, eu sou considerada branca, mas na América do Norte, eu ah, sou racializada como latina. E nisso, eu tenho uma relação com o território que eu habito nesse momento, no Canadá, que é um território dos povos originários eh, Anishinaabek, Haudenosaunee, Lanapewak e Atirandon, e esses territórios estão conectados a tratados eh, feitos com os ingleses, o Tratado de London Township e Sombra de 1796, e o prato de uma colher Covenant Wonton, que é um outro tratado. Eu queria que a Socorro, ela abrisse um pouco a câmera dela nesse momento também, para falar um pouco de onde ela é como é, mulher ribeirinha para vocês. Rapidamente, antes que a gente con é, continue a apresentação. Socorro, dores, vocês podem é abrir a, a câmera e o microfone se quiser, ou só o microfone. Vou ficar Já, que Bom dia a todas. Eu me chamo Maria Perpétua Socorro da Silva Rodrigues. Sou do município de Tefé, da comunidade do Bacuri. E sou mulher ribeirinha, né? Sou da terceira geração. Minha avó era parteira. Minha mãe era parteira. Eu sou parteira. E sou presidente da Associação das Parteiras do Estado do Amazonas, Associação Algodão Luz. Maravilha. E a socorro também no Brasil, na Amazonas, está também em territórios tradicionais, né, de povos originários lá do Brasil. É, então, seguindo aqui... Na nossa apresentação, eu queria, então, falar um pouquinho de fontes teóricas, né, em relação à questão é, de decolonialidade. De, de é, primeiramente, eu queria mencionar a Linda é, Tuhawa Smith, que é uma é, pensadora, é, é, Maori, da Nova Zelândia, e que escreveu né, esse livro chamado Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas, que é hoje uma das, uh, dos trabalhos mais importantes na questão de decolonização uh, de metodologias de pesquisa. Uh, Mas, uh, antes de né, uh, chegar na Linda, a gente tem que falar de pessoas, uh, que foram importantes nesse na construção desse pensamento decolonial é, na segunda metade do século XX que foram Franz Fanon e Eduardo Said. Né? O Fanon ele era uh, um homem uh, preto é, nascido na ilha de Martinica no Caribe que é uma é uma colônia francesa, então ele tinha a uh, cidadania francesa. E o Edward Said, um homem uh, palestino, uh, que passou a maioria do seu tempo uh, como acadêmico nos Estados Unidos. Um, então, esse, esses dois pensadores dois, trouxeram para a gente esse pensamento de como o colonialismo pensa o outro, né? O François não fala muito da questão da, da racialização do outro nesse processo eh, colonial, enquanto que o Eduard Said fala dessa relação do exoticismo, né? Do fato de que o, coloni o colonizador exotiza o pensamento do outro, que não é ocidental europeu, é, transformando assim é, em um pensamento é, menos, é, que, que vale menos, né, é, então é, essas, essas Uh, reflexões vieram das ciências sociais, né? apesar do fano ele ser uh, um médico, ele é um médico psiquiatra, então eu acho que muitas das, das reflexões que ele faz também vem a partir da prática médica. Né? Uh, mas aí eu também quero falar de um outro pensador Que é mais recente, assim como a Linda Smith Que é o português Boaventura de Sousa Santos né? Ele é, escreveu também essa, essa obra é, Chamada Construindo as Epistemologias do Sul Para um pensamento alternativo uh, De alternativas E ele fala é, do pensamento pós-abissal né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui do pensamento é, do Aventura de, de Souza Santos. Então, por que, é, por que descolonizar a pesquisa? Né? Primeiro, é, eu estou trazendo aqui é, para vocês nesse slide é, o livro Parteiras Tradicionais Conhecimentos Compartilhados e Práticas e Cuidados em Saúde, que foi produzido é, através de uma metodologia e teoria de coloniais e é, pens é, metodologias antiopressivas e participativas. Né? É, nós temos aqui hoje a participação de pessoas do uh, Instituto Mamirauá. Né, que são uh, pessoas que participaram no processo de construção desse livro, assim como a Fiocruz Amazonas e a, a, o Instituto de Pesquisa do Amazonas. Né. Então, esse livro é, demonstra é, é, a, a, a, o, a, o processo... É, de pensamento decolonial, incluindo né, a, a, o processo epistemológico de conhecimento, de, de, de construção de conhecimento das parteiras tradicionais e é, então essa inclusão né, dos parceiros na concepção, na execução e no processo da pesquisa como um processo oriental, horizontal Uh, e também na disponibilização do resultado dessa pesquisa. Né? Esse livro, por exemplo, é algo que vocês podem encontrar uh, de graça em PDF na internet. Então, esse também é um dos princípios importantes é, é, da, de, da, da decolonialidade. Né? Então, é, a gente... Faz isso porque? A gente faz isso porque é necessário a gente entender a sociedade e buscar uma sociedade mais justa e também pelo conceito de segurança cultural, mas também para não cometer o que Boa Ventura de Souza Santos chama de epistemicídio, né? A epistemologia é é, a, o, o, o, o conjunto de conhecimentos, né? Então, o que, o, o que acontece é, quando a gente fala de pensamento, da, da imposição do pensamento colonial, nós temos é, o pensamento que o, o, o Boaventura de Sousa Santos hoje chama de epistemologia do norte e epistemologia do sul, né? E os conhecimentos das parteiras tradicionais estão dentro dessas epistemologias. Então, o que, que ele diz? Ele fala para gente que as epistemologias do Sul partem de uma premissa, de uma compreensão é, do mundo que excede a compreensão do mundo ocidental. Né? Ontem, é, não sei se vocês estiveram, mas a Tânia... Um, parque do, do Xirapa, que estava justamente falando para a gente disso, né? De como a parteria indígena ela se junta a uma cosmologia indígena, né? Então, essa compreensão de mundo, essa cosmologia, ela é diferente da compreensão ocidental. Então, é, e dois, essa experiência cognitiva, né? Dessas epistemologias do Sul, elas são diversas, né? E o que ele chama de epistemicídio é o apagamento e a destruição dessa forma de compreender o mundo, né? De formas rivais da ciência de compreender o mundo. Então, o que ele está dizendo e que eu quero trazer aqui com essa pesquisa e que outras pessoas também têm feito é a reparação desse processo de epistemicídio né a gente faz isso para combater esse epistemicídio e é, pela valorização das epistemologias do sul das epistemologias é, diferentes por elas mesmas, e não como um tampão é, de conhecimento até que o conhecimento uh, ocidental é, domine. Né? Então, no caso, por exemplo, não é uma coisa esperando que te tenhamos é, profissionais treinados suficientes. Né? Não, as parteiras tradicionais elas têm um conhecimento que tem um valor próprio né, uma epistemologia própria. Então, o que me traz aqui a nossa área é, de pesquisa, então, o pé está situado na região do Alto Solimões, no Amazonas, uh, é, né, está no meio aqui do mapa, é, a socorro é, vem da, da, da comunidade do Bacuri, que está inserida no município de Tefé. Então, um, é importante saber né, também que essa região é uma região distante, onde o acesso se faz é, por barco ou por avião. né? Então, é, o acesso a, a, a uma região que é muito extensa também, ele pode ser bastante complicado. A metodologia da minha pesquisa foi feita em bola de neve, então eu entrei em contato com os parceiros do Instituto Mamirauá, que eu aproveito para agradecer novamente pela parceria é, é que foi uma parceria val, valiosíssima temos aqui representantes hoje do Instituto é, e a partir desse contato e do processo do livro eu fui é, coletando dados em processo de entrevistas semidirigidas efetuadas em agosto do ano passado essas entrevistas foram feitas com as parteiras que participaram do livro que eu mencionei, e os pesquisadores é, do uh, projeto né, que levou ao livro Parteiras Tradicionais, Conhecimentos Compartilhados, Práticas em Saúde. Então, os temas abordados uh, nas entrevistas... É, foram assim, eu, eu sempre fazia as mesmas perguntas, né? Foram as perguntas é, um questionário semi-dirigido, é, mas que eu ia adaptando um pouco. Então, um, o, o, a maioria dos o, o, os temas chaves são esses aqui, né, tanto a nível da discussão como o que apareceu é, na minha, eu ainda estou fazendo minha análise de dados, mas o que apareceu na análise de dados prévios, né, então uma das minhas perguntas é por que a parteira é importante, né, e assim, Unanimamente, né, tanto as parteiras como uh, os pesquisadores me disseram como a parteira ela entende a mulher né, e suas necessidades. Isso faz parte daquele conceito que eu estava mencionando antes de segurança cultural, que também é um conceito trazido por enfermeiras da Nova Zelândia, né, enfermeiras Maori. Então, ela é, entende né, da onde que estão essas mulheres, quais são as necessidades culturais específicas daquela mulher, porque ela está ali, ela faz parte daquela comunidade. Ela também é acessível para sua comunidade, tanto é, em qualquer hora do dia ou da noite, por essa compreensão para responder perguntas e também em pontos a caminho da cidade, né? A Socorro, não sei se ela vai falar disso, mas ela me contou, por exemplo, uma história de uma mulher que estava a caminho um, é, de ter fé e passou pela comunidade dela, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm de locais muito distantes um, de barco. Então, a Socorro, por exemplo, efetuou é, um atendimento de uma mulher que estava a caminho da cidade. E as parteiras falam muito desse dom que elas têm, né? E dessa relação também com algo maior é, e o trabalho que elas fazem por, esse, por, por amor pelas mulheres que ela tem, elas atendem. Né? E o que, que elas fazem? Elas fazem massagens, elas puxam a barriga, elas sentem o bebê, elas sabem a posição do bebê, elas dão um conselho, inclusive o conselho de quando é, é, ir para o hospital, né? tem esse, essa confiança com as mulheres, e elas têm o conhecimento de plantas medicinais. Outra coisa, outro tema que aparece né, unanimamente é a proteção que as parteiras trazem em relação a processos de violência obstétrica. Então, uh, todas as parteiras com quem eu conversei, sem exceção, relataram processos né, de humilhação, de maus tratos é, nos serviços de saúde, e a parteira ela traz com o seu conhecimento, sua posicionalidade, uma proteção a essa violência, né, e aí, é, novamente, eu quero trazer que o conhecimento da parteira, é, nesse sentido, ele, ao meu ver, não deve ser visto novamente como um tampão à espera de que tenhamos melhor cuidado, né, o conhecimento da parteira nesse sentido, ele deve ser integrado plenamente no combate à violência obstétrica. E aí, para terminar, antes de passar a palavra para socorro, é, eu queria falar desse último tema, que é o do que a parteira precisa né, para esse fortalecimento da sua atuação nesses eixos que eu mencionei, e para que ela seja reconhecida no seu valor, né, que o seu conhecimento, é, que a sua epistemologia seja reconhecida é, pelo, pelo valor que ela tem. Né? Então é, foi mencionado tanto pelas parteiras como pelos pesquisadores a questão do fortalecimento político. Né? Isso é uma das coisas que a Socorro vai falar. Aqui para a gente hoje, em relação à associação e também, lógico, a questão do fortalecimento e do apoio material. Então, as parteiras elas fazem isso por amor, elas têm esse dom e essa relação, né, com Deus, com o Espírito que move elas muito nessa relação de amor e serviço para com outras mulheres mas elas são seres humanos e elas têm necessidades materiais, muitas delas é, com quem eu conversei são idosas, uh, têm problemas de saúde, e também pela questão das distâncias, né? Então, uh, elas também precisam de ajuda no deslocamento, então, muitas mencionaram a questão da auxílio com barcos, com motores, né? E com questões nesse deslocamento. Então, é, eu vou fechar agora né, é, a, a, a minha parte da apresentação, voltamos um pouco, eu volto na conclusão e para as perguntas, e vou deixar a Socorro falar um pouco então da questão é, do fortalecimento das parteiras e do que, que elas precisam. Socorro, é com você, pode abrir sua câmera e seu microfone. Bem, falar um pouco aqui do nosso trabalho né, E da nossa associação O trabalho das parteiras tradicionais Aqui Do nosso município é, Nós trabalhamos em comunidade o trabalho, por que parteira tradicional? Porque a parteira ela trabalha o, é, Domiciliar Ela vai na casa da, da Da mãe Da que vai ter o bebê E lá ela faz o parto a mãe, o parto natural, então, parteira tradicional, acho que vem de tradição, vem da avó para a mãe, para a filha, e vai passando de uma para outra. É, aqui no nosso município, nós tá, é, são várias, várias comunidades, locais pequenos, é, que nós chamamos de comunidade, então... Em cada comunidade, às vezes tem parteiras, às vezes não tem. Então, quando não tem parteira nessas comunidades, elas trazem para outra comunidade também então pegar a parteira para levar a elas até a casa da, da grávida. E dentro do nosso município, o índice de mortalidade infantil com parteiras não não é baixo, porque não tem, não tem, não tem morte de crianças em mão de parteiras que te faz o parto na domiciliar, que são as parteiras tradicionais. Já a associação, né, eu quero também romper um pouquinho, Paloma, quando eu estiver perto do meu tempo, você me avisa aí, amiga, porque eu estou aqui a primeira vez participando de uma reunião, assim, de um congresso, de uma conferência online. Então, a associação foi criada para nos fortalecer, porque até então... As parteiras existiam, mas não era conhecido o seu trabalho. Depois da associação formada, aqui no nosso município, no estado do Amazonas, muitas parteiras já conseguiram né, alcançar muitos objetivos como material para elas trabalharem, porque elas trabalhavam com seu material artesanal, né? mas as indígenas têm o seu material artesanal, as parteiras também, tradicionais, tem o seu material artesanal, porque a gente já traz né, essas culturas indígenas. Então, tudo era artesanal, como, como se cortasse o imbígua, com que ia amarrar. Então, tudo era artesanal. Já com a associação, a gente já tem disponibilidade de, do material, né, que são as luvas, que são a, o material de limpeza, a capa, as panelas para esterilizar, os materiais, então a associação ela tem ganhado força nessa, nesse sentido, para que as parteiras tivessem mais é, conhecimento, também com os cursos com as que vai estar tendo, os congressos que nós temos participado, a gente vai entrando, vai participando, a gente vai ganhando conhecimento, e vai, e vai dando conhecimento, porque a parteira tradicional ela tem muito conhecimento, ela tem muitas maneiras de trabalhar num parto, que muitas vezes ela, elas precisam passar, né? como pegar a barriga. É, em todas os, as reuniões que nós temos, sempre tem uma grávida, e a gente coloca as parteiras antigas, vão pegar a barriga, a gente fica olhando, então, elas têm um conhecimento... É, de uma criança estar tá sentada bateu uma som a criança estava sentada e a mãe foi lá comigo e disse, olha, o bebê está bebê sentado eu fui pegar, não, o bebê está perfeito já, tá, já vai nascer, uma semana nasceu então isso aqui é conhecimento de Deus conhecimento, dons que as parteiras indígenas as parteiras é, traz, né, da, da, com a sua parentela depois de ver a avó depois de ver minha mãe, minha mãe fez mil partos né, minha mãe morreu ano passado já 1 de abril mas ela, ela, na minha comunidade, duas, duas crianças, ela não era madrinha, porque todos os partos que ela fazia, ela já se tornava madrinha daquela criança, então na minha comunidade é, era muito grande, e das outras comunidades que a minha mãe fazia parto na canoa, fazia parto na praia, que a gente mora na praia, fazia parto na sala de casa, que não dava tempo, como a gente fizemos naquele parto, eu relatei para você. Então, aqui, essa participação nessa, nessa conferência para nós é muito importante daqui do estado do Amazonas, porque a gente está podendo falar um pouco do nosso trabalho, podemos falar um pouco da nossa associação, precisamos mesmo divulgar, através dessa conferência, um trabalho que está sendo divulgado, através do trabalho da Paloma, um trabalho que está sendo divulgado, a nossa associação, e as parteiras tradicionais aqui do estado do Amazonas trabalham assim, trabalhamos... trabalhamos com a nossa escultura, com os nossos materiais até as anais, com as nossas garrafadas, com chá caseiro, mas agora estamos tendo apoio também é, com material que está que sendo doado para as parteiras aqui do nosso estado. E é isso, eu não sei quanto tempo a Paloma... Me informe aí, amiga. E aqui eu estou olhando, então não, não posso... Tá Oi. bem de tempo, socorro. Se você quiser, pode continuar aí mais uns 5, uns 10 minutos, tá ok. Tá. Ah, então, aqui eu, eu, eu vou... Tá ok. Eu vou passar a, a oportunidade aqui para minha colega, que tá aqui do, do Instituto Manirauá, que é um instituto que logo que eu entrei para a presidência, eles, eles me apoiam, me apoiaram, né? E tem me apoiado todo o tempo, apoiado não a mim, mas a associação, as parteiras, com os cadastros que nós temos feito. Eu vou passar esses cinco minutos aqui para ela, amiga. Olha, para mim, meu nome é Maria das Dores Marinho Gomes, é... sou neta de parteira, sou filha de parteira, Sou do município de Fonte Boa, do estado do Amazonas. Para mim é muito gratificante. Já fui secretária da Associação das Parteiras, hoje estou assessorando as nossas parteiras, porque é muito difícil. É, as parteiras nas suas comunidades chegar até a cidade para estar tá se comunicando, para estar tá participando de uma conferência dessa. Então, quando a gente consegue uma internet, quando consegue se mobilizar, a gente consegue trazer essas mulheres para dentro da televisão, para dentro da, da, do mundo, né? que está nessa conferência, está dentro do mundo, do Brasil, fora do Brasil. Então, as parteiras... Elas são mulheres muito simples, que precisam de uma canoa, de um motor rabeta, para se locomover, mas que também precisam dos seus materiais. Muitos municípios já alcançaram, mas muitos municípios que nós ainda não conseguimos chegar até elas, elas não têm uma simples luva, é uma simples tesoura, é, a gente chega com elas e elas dizem, eu não tenho tesoura, eu estou cortando com uma, algo que eu, me, que eu improvisei. Então, é muito importante a gente dizer para o Brasil e para o mundo que essas parteiras, elas precisam ter o seu reconhecimento, os seus direitos. Por quê? Porque elas fazem com amor, não recebem nada. Às vezes elas pegam, ganham um quilo de açúcar, um pacote de café, mas o que elas necessitam mesmo é ter um material para elas conseguirem fazer um parto de qualidade. né? Elas fazem da forma que elas podem, que elas, que elas conseguem. Mas se todo o nosso Brasil olhasse para nossas parteiras, toda que elas necessitam desse apoio, desse olhar, e elas necessitam desse material só para melhorar a qualidade no parto. Eu agradeço. Eu agradeço porque é uma grande oportunidade. Muito grata, Dores, é, por suas palavras e sua participação aqui. Tivemos aqui, né? Temos a honra de ter a participação de vocês duas, o que é maravilhoso e muito importante. É, podem continuar aqui na câmera, é, na câmera, porque agora a gente pode abrir para perguntas, né? E a gente pode abrir para perguntas, comentários. Um, Suzana, I think if you want, we can... Open for questions and comments. Um, muchas gracias muito obrigado por estar aqui agora Doris, e um, paloma e socorro por su tempo eu sei que não ha sido muito fácil uh, conseguir a veces o internet não sei sé quanto han tenido que viajar uh, Doris e seu microfone ficou mudo, Suzana. Oh, perdão. <risos> Não sei quanto han tenido que viajar Doris e Socorro para estar em esta en esta reunião. Uh, Doris uh, Doris mora em Tefé, né? Doris, mas a, a, a Socorro ela mora a 40 minutos de barco de Tefé. Barco. Uh, barco, sim. Na Uau. Amazônia, sim, né? Isso que eu tava falando. Aqui nessa foto a gente pode ver, né? Os, os rios da Amazônia são como é, estradas, né? Highways. The é. Amazon rivers are like highways. E aí Sim. as pessoas andam de barco e é essa a forma de deslocamento, né? Se alguém tem alguma pergunta para Denis, Paloma, para Socorro, por favor. Incluso algún comentario sobre el trabajo que está haciendo. Um, Paloma, yo tengo una pregunta para ti, y esto es, este, no sé si lo puedes luego traducir al portugués, es, uh, tú al ser la investigadora, ¿cómo trabajaste con los comités de ética para y, para, y si hubo algo, porque en el ambiente occidental existe este permiso de ética para hacer investigación? Mas, si, em contexto de las parteras, tuviste que haver tenido outro, não sé um comitê com permiso de las comunidades ou de las mismas parteras para fazer tua investigação? É, a, a Suzana está me perguntando sobre o processo de conselho de ética, na né, minha pesquisa, se eu tive que pedir a permissão. É, também de vocês, de, para trabalhar com, com as parteiras. É, sim, Suzana, eu, eu fiz um processo de conselho de ética dentro da minha universidade, que é a Universidade Huron, e foi um processo de conselho de ética bastante extenso um, pela questão é, da dificuldade de entender o quanto essa pesquisa seria ou não... É, prejudicial de alguma forma para a segurança das parteiras eles me pediram para fazer um questionário e uma ferramenta que ajudaria as pessoas a avaliar é, se a participação e a exposição pública na participação dessa pesquisa é, traria algum malefício, né, então eu tinha, é, as pessoas tinham que preencher um formulário de consentimento esclarecido, claro, uh, mas também responder a perguntas em relação à sua segurança. Então, uh, eu só passei por esse processo de conselho de ética dentro da minha universidade, então eu tinha essas ferramentas de trabalho a nível é, de consentimento e de ajuda com a ferramenta para as pessoas entenderem o quanto a participação nessa pesquisa era perigosa ou não para elas. E com cada pessoa, eu, eu fui lendo né, esse questionário uh, e, re, e fazendo essa resposta, porque várias das parteiras é, não sabem ler, né? Então, eu... eu fiz esse processo com elas um, oralmente lendo o questionário, mas é, o meu contato foi direto com o Instituto Mamirauá, né? Que a Dores é uma das pessoas que trabalha nesse instituto, uh, com quem eu tive contato quando eu estive lá, é, e o instituto ele já desenvolve um trabalho com as parteiras e já tem esse contato. É, e já é um contato horizontal, né? Então, não existe não existe essa necessidade é, de pedir a permissão, porque a confiança ela já existe ali né? no trabalho. É um trabalho que é feito já, que as próprias parceiras sabem que é um trabalho que é feito para o benefício delas. E tu, tu viste que viajar a Brasil para ser... Sim, é, eu é, tive uma pequena ajuda, eu tive uma bolsa de pesquisa e uma pequena ajuda para essa viagem, mas eu assumi a maioria dos custos dessa viagem, eu aproveitei que no ano passado, em agosto, eu já estava no Brasil uh, e fui até Tefé, eu passei uma semana em Tefé, foi pouco tempo, mas foi bem produtivo, uh, e aí com a, como eu fui, eu... eu eu me dei conta, na verdade, primeiro, por causa da pandemia, a previsão era que eu fizesse as entrevistas à distância. Mas eu fiquei muito feliz e entendi que realmente para fazer pesquisa na Amazônia, não só por eu estar lá, porque é, é, é maravilhoso estar lá, mas para fazer pesquisa na Amazônia é preciso que a gente vá a campo por causa das dificuldades essas de deslocamento e, e de comunicação né a, a internet e o telefone eles falham eles variam né em um momento tem internet outro momento do dia não tem então é muito importante esse contato direto com as pessoas yeah, well, a Filomena, oi Filomena, um beijo para você, que bom você estar tá aqui. É, eu vou ler aqui o seu comentário. É, fico feliz de participar dessa apresentação tão importante, obrigada a vocês. Pergunta, queria saber sobre a capacitação das parteiras mais jovens. Elas estão interessadas em aprender sobre a parteria tradicional, as ervas medicinais, ou então mais interessadas na medicina moderna? E ela tem outra pergunta, que é, as parteiras tradicionais da Associação Algodão Roxo são salariadas pela Secretaria de Local? É, muito grata, Filomena, pelos seus comentários e a sua pergunta. Eu vou deixar a Dores e a Socorro responderem essas perguntas primeiro. E aí, é, se precisar complementar alguma coisa, aí eu complemento, mas... É, Dores, socorro, não sei se estão aí ainda. Será que elas caíram? Dores, você está por aí ainda? Não, né? Não sei. Estou achando que elas caíram. Bom, é. Então, eu vou responder, Filomena, assim, baseado né, no que eu ouvi, no que eu vi, na, na minha experiência. É, de fato, assim, existe uma, uma problemática em relação a isso, né, as, as parteiras mais jovens... É, a Socorro é né, uma pessoa relativamente jovem, ela tem a minha idade, então eu, eu quero acreditar que somos ainda jovens, mas eu sei que você está falando ainda né, de mulheres ainda mais jovens, e realmente existe essa dificuldade, né as parteiras estão envelhecendo, é, e pelo fato do, do estilo de vida, da dedicação, né, serem também algo bastante complexos, assim, que demanda muito, né, as jovens é, não têm tido tanto interesse, porém, eu conversei com algumas é, parteiras, né, uma das fotos é, que a gente vê, a gente vê a, a, a, a parteira com a, a, a sua nora, né, e algumas parteiras me falaram isso, que suas noras, suas filhas, né, se interessam um pouco e se aproximam do trabalho, mas esse é um, é um dos trabalhos que elas vêm fazendo, né, em relação às mulheres mais jovens, a encontros de parteira e como é, manter, né, esse conhecimento, é, para as mulheres mais jovens. É, em relação a, a, a, a, ao salário, né, e a, a associação, não. A associação, ela não é, tem salário para as parteiras, né. A, a Secretaria de Saúde de Tefé e dos municípios é, próximos, né, Alvarães, que também são municípios que elas trabalham ali na... Um, na, na organização das parteiras também não tem é, salário é, porém, assim, existem processos de encontros, de capacitação um, também de é, é, como a, a Socorro estava mencionando, é, ajuda com material né? e uma das coisas que elas estão lutando dentro da associação é justamente para que exi a, exista é esse diálogo com a Secretaria de Saúde e que elas venham a ter, né, esse salário uh, e talvez integradas um pouco na mesma lógica é, dos nossos, é, é, as pessoas que intervêm é, junto à, à, à Secretaria de Saúde como agentes comunitários de saúde. Aliás, algumas parteiras, inclusive, já são agentes comunitários de saúde né Suzana no Brasil nós temos essa função que é reconhecida dentro do nosso sistema de saúde que é o agente comunitário de saúde né uh, e a parteira algumas das parteiras já fazem essa função mas uma das maneiras que a gente vê que a associação vê de integração das parteiras no sistema de saúde para receber um salário etc seria através dessa função bom eu acho muito que a gente está chegando no no final né Susana muito obrigado, obrigado, obrigado. por é. a apresentação não sei Paloma se si podes passar a la siguiente slide I I think you have the uh, yes I can I can give you um essas okay. são as minhas referências e aqui obrigado sim. Aí está o contato de Paloma e sim meu contato e da socorro